O Sinted de Três Lagos e Selvilha participou na tarde de ontem né, de uma Assembleia Geral Extraordinária realizada pela FETEMS para deliberarem sobre os encaminhamentos da negociação salarial com o governo do Estado e a mobilização. A Ana Cristina Santos tem mais informações. Bom, para a gente falar sobre este encontro, esta Assembleia que aconteceu na capital e o desfecho de toda esta negociação, nós vamos conversar agora com a presidente do Sinted de Três Lagoas, a professora Maria Diogo. Professora, a senhora esteve participando, qual a avaliação, tem indicativo de greve, inclusive? Sim, nós fizemos uma Assembleia aqui na segunda-feira para tirar uma posição da base, né, da rede estadual de ensino, tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo,